Saudações povo, eu sou o Mr. Boné E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal secundário Olha, o vídeo de hoje vai ser bem diferente Eu sei que a maioria de vocês gosta de ver meus vídeos pra dar uma risada Ou ver uma zoeira com os amigos Mas hoje eu quero trazer uma experiência bonita que eu vivi nos últimos dias em live com os meus amigos. É claro que vai rolar, sim, uma zoeirinha de vez em quando, até porque os meus amigos são completamente sem noção. Mas no fim, no meio desse caos todo que a gente tá vivendo, eu só quero que você respire fundo, feche os seus olhos, senta na cadeira e embarca nessa experiência comigo. Na verdade, não fecha os olhos não, senão você não vai ver o vídeo. Muita gente acha que o VRChat é simplesmente um mar de aleatoriedades, cheio de gente doida que só quer saber de gritaria e zoeira desenfreada. E sim, isso existe bastante por lá, mas o que vocês vão ver hoje é bem diferente. Você provavelmente já deve ter visto algum filme do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli é responsável por várias animações maravilhosas e famosíssimas, e todas elas transmitem a mesma energia de paz, bondade, alegria, e uma conexão insana com a natureza. Olha, se você não conhece nenhum desses filmes, cara, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Eu não sou o maior expert de Estúdio Ghibli, até porque eu assisti pouquíssimos filmes deles. Mas o mapa que eu quero mostrar pra vocês do VRChat tem tudo a ver com isso. O mapa começa com a porta de saída do castelo animado de Hall, que é um dos filmes do Estúdio Ghibli. E uma simples transição de tela já torna o mapa mágico desde o comecinho. Ok, Caralho, que lindo! Wow. Fucking wow, Nossa, cara. Assim que eu vi a paisagem e ouvi as músicas que tocavam no mapa, eu já percebi na hora que esse mapa seria um refúgio perfeito pra dar uma escapada da realidade. Pra todo lado que você olha, você enxerga referências aos filmes. Muitos dali eu não conhecia, mas tudo isso me animou pra caramba. Uma das primeiras e mais oh, fofas oh, coisas coisa que a gente coisa. achou nesse mapa foi o Totoro. Acho que eu tô vendo o Totoro. Eu acho que eu tô vendo o Totoro, mano. Encostado naquela árvore ali. Caraca, mano. É emocionante de verdade essa porra, mano. Ah, ah, é só... ah, ah ele tá mimimi. Tá ele tá mimimi. Tá Olha, talvez vocês já tenham percebido pelo meu boné e pelo meu bonequinho e... Pela minha tatuagem, que eu gosto do Totoro, só um pouquinho. A gente fez carinho nele, tentamos interagir, eu até tentei oferecer algumas comidas que tinham ali perto pra ver se ele acordava com o cheiro. Mas o bicho tem um sono pesado e é uma fofura inexplicável. Vou cair, vou cair. Perto da árvore que ele descansa, tem a casa onde se passa grande parte do filme do Totoro. Apesar de ser uma parte bem simples do mapa, já deu pra sentir como se eu estivesse dentro da casa de verdade. E ouvir o Sandro falando merda deixava tudo mais engraçado. <risos> eu tomei um banho rapidinho nas banheiras da família do filme. E olhando pela janela eu pude ver o próprio castelo animado, com toda a sua formosura e tamanho colossal. E assim que a gente saiu pra ver o castelo, a gente encontrou a canoa voadora do filme, que levou a gente por um tour pelos ares. Não! Calma que eu não tô controlando nada, gente. Oh, shit! Eu acho que é uma viagem programada pelo mapa, velho. Nossa, eu tô real emocionado, mano. Caralho, que que é isso, Uns véio? bons minutos se passaram até que a noite chegou ao mapa. E foi aí que eu descobri uma das coisas mais insanas desse mundo. Quando fica de noite, uma enorme construção aparece no mapa. E dentro dela fica o túnel que leva ao mundo maluco da viagem de Tihiro. E antes mesmo da gente entrar no túnel, a gente foi abençoado com essa chuva de estrelas cadentes mais linda que eu já vi dentro de um jogo. Vocês estão vendo mesmo que eu, mano? Caiu um aqui. Não. Caralho, tem um monte de pixel caindo do céu. Nossa, eu tô em água, eu tô esperando. Among Us? E ao entrar no túnel, a gente foi levado pra uma floresta que era o caminho até o mundo da viagem de Tihiro. Ué. <risos> Eita. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Mano, que mapa mágico da porra, mano. Fomos recebidos maravilhosamente pelo Raco e entramos na casa de banho, onde se passa a maior parte do filme. Aqui é a casa de banho, a, ca a casa de banho. Nossa, mano, eu tô aqui dentro nem fodendo. <risos> Nossa, olha a veia. Lá dentro a gente viu de tudo. A veia. Ah, o ah porra, eu sem rosto. A porra, virei um porco! E foi absurda a sensação de sentir que eu tava dentro daquele lugar que eu vi no filme. Mano, olha essa música, olha essa porra, velho, nossa. Mano, fizeram basicamente um mapa dentro do mapa só pra Tihiro, velho. Cara, eu tô numa vibe indescritível nesse mapa, mano. Os patinhos, velho. Olha os bilhetes aqui. Quem quiser tomar banho tem que dar um desses. Fazendo uma espuminha aí. Que mapa... Insano. Saindo de lá, a gente descobriu que tinha um trem de volta pro mundo normal. A gente pegou o trem na companhia do sem rosto e viajamos pelas águas. <risos> o fez. Ah, mano, que mapa é esse, velho? Que mapa do caralho? Nossa, mano, que mapa. Senta, senta. Senta, rapaziada. Bom. E aí? E <risos> aí? Mano, cara, o que que é isso, velho? Que mapa absurdo. Que que é, que que é, o macaco tá todo... parece que tá dançando, todo zoado, velho. Todos vocês estão muito bugados. Eu também, eu tô todo... Nossa! Cara, eu tô chocado, mano. No caminho deu pra ver uma casa que provavelmente é uma referência ao filme Pônio. Mas a gente não conseguiu encontrar um jeito de chegar até lá, infelizmente. Então chegou a hora de ver o castelo animado mais de perto na verdade, tão perto que a gente entrou nele. <risos> olha o foguinho ali, ó. O foguinho embaixo da panela. A carinha dele. Ah, não dá pra jogar o patinho na fogueira. Talvez dê pra ir mais pra cima de alguma forma. Eu me apaixonei por esse mapa inteiro. E eu percebi que muita gente da live estava nessa mesma sintonia. Mesmo com muitos dali nem tendo visto nenhum filme do Estúdio Ghibli. E ter jogado nesse mapa me fez pensar sobre como tem sido meus últimos meses. Em que eu tenho passado bastante tempo em casa, nos jogos e no VR. Atualmente é muito difícil de encontrar um momento pacífico. Um momento em que você possa refletir consigo mesmo. A gente tá longe dos nossos amigos, longe da interação, longe dos abraços, longe das rotinas e das vidas que a gente conhece. O VRChat tem sido um grande refúgio pra mim e tem se tornado um dos meus jogos favoritos. Não pra sair zoando o tempo todo, mas pra me conectar, pra poder conhecer lugares e viver experiências como essa. Ter longas conversas, poder olhar as pessoas nos... Olhos, Mesmo sendo olhos virtuais. E no fim eu não sei se o propósito desse vídeo ficou claro ou se faz sentido pra você que tá me ouvindo agora. Eu só queria compartilhar um sentimento muito bom que passou pela minha cabeça nesses últimos dias. Eu tenho me sentido muito mais leve desde que eu desabafei com o meu público e decidi mudar as coisas no meu trabalho. E eu queria transmitir essa leveza pra vocês de alguma forma. Se você gostou do que você acabou de ver e quer experienciar isso, o VRChat é totalmente de graça. E ao contrário do que o pessoal fala por aí, você não precisa de um óculos de realidade virtual. Você pode jogar no seu teclado e no seu mouse tranquilamente. Então, dê essa chance pra você. Muitas coisas te esperam nesse mundo. E eu sou uma delas.